Fala galera, aqui é o Ernesto Eu tinha feito um vídeo anteriormente a respeito de um piano privia Que estavam com as teclas com problemas E aí a gente descobriu que o problema era essa borrachinha aqui, ó essa borrachinha aqui eu comprei num site na internet que eu vou deixar na descrição aqui o site Porém, essa peça aqui, ela custa muito cara lá fora 2 dólares e 50 por cada peça Lembrando que eu desmontei o piano e eu removi esse martelinho aqui, ó E na ponta nós temos essa borrachinha aqui, ó Olha lá, essa teclinha aqui, né? Essa borrachinha e de todas as teclas brancas do piano estão dando problema Eu não vou colocar aqui no vídeo a parte da usinagem Eu fiz aqui essa peça em madeira Peguei uma madeira, comprei, fui numa loja que vende acessórios para acabamentos de piso E tinha esse, esse taquinho aqui, eu comprei esse taco aqui, ó E fiz a fresagem do molde, aqui ó, tá, gente? Então tá aqui, ó, isso aqui, ó, eu fiz a moldagem aqui da peça. Tudo aqui ficou muito barato, comprei um metro de madeira, paguei 15 reais e eu peguei só esse pedacinho. A maquininha de fresa é, você pode pegar emprestado de algum amigo. Eu usei a broca de 25 e meio aqui para conseguir chegar nesse acabamento aqui. Então eu fiz o, essa peça e eu vou mostrar agora como que eu faço para colocar a bola quente. Para fazer a pecinha aqui, a borrachinha, eu vou usar cola quente. E essa pistola, ela não é uma pistola normal, é de 80 watts É uma pistola que esquenta bastante Para soltar a cola quente rapidamente Eu vou colocar aqui em cima o martelinho em cima da cola quente E colocar esse alumínio em cima para fazer o resfriamento rápido, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês como é que faz Eu vou colocar aqui ó, a cola quente, tá? coloquei a cola quente aqui beleza aí ó tá vendo como é que ficou eu venho aqui ó e coloco o martelinho aqui tá e aí eu venho assim ó em cima e aperto aqui ó assim ó tá vendo como que foi aí Beleza, gente? Olha como é que ficou. Eu venho aqui, ó. E tiro o excesso. Beleza? Olha aí como é que ficou. O mais importante é essa parte de cima e essa parte de baixo tem que estar bem próximo do, do original, ok? E a largura, ó, como é que ficou? Vou colocar ali na tecla ali e vou mostrar para vocês como ficou. Aqui, ó. Bacana, né? Ficou legal. Ok, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal, dê um joinha aí e habilita o sininho aí, ok? Valeu, galera. Falou aí.